Estamos aqui na sala de projeção, temos aqui o projetor de cinema e aqui toda a maquinaria e a nossa formação vai ser na sala de cinema, portanto se eu for aqui espreitar... Vou ver aqui, sala de cinema prontinha e os slides ali a ser projetados, só faltam as pipocas. Estamos prontos para o nosso workshop eh, marketing digital e estratégia digital para TMS amanhã terça-feira em Maputo, em Moçambique.